Oi, eu sou a Monique, bem-vindos a mais um Diário, e dessa vez Diário de Violista. Eu vou gravar hoje um clipe como violista da orquestra. Eu comecei a tocar viola em 2020, antes da pandemia, e, enfim, parei, né, porque, enfim, né, todo mundo parou. E aí eu voltei agora, em 2021, a estudar e... Vou estar me apresentando pela primeira vez assim, nesse projeto, gravando um clipe da banda Distopia. Então eu, já, eu acordei seis e meia. A gente tem que chegar lá 8 horas no teatro, né? E também é no teatro do Sesc, enfim. Eu amo aquele teatro. Enfim. Eu já tomei banho, já lavei o rosto e já revitalizei meu cabelo. Eu vou fazer um penteadinho aqui, eu vou só prender essa parte aqui atrás com um grampo e tentar fazer um baby hair. Nada muito extravagante. Eu vou fazer uma maquiagem bem leve agora. Que quando eu fiz outras gravações, eu fiz um, um editorial de marketing pra minha faculdade da época, na época que eu cursava. É, a moça que me maquiou, né? Ela falou que minha pele já, já era muito tranquila, não tinha muitas imperfeições. E aí ela falou que pra minha pele, assim, pra vídeo, pra foto, é bom trabalhar com pouco produto. E investi num iluminador líquido e aí é por isso que até hoje eu tenho o mesmo iluminador que ela usou em mim então eu vou me maquiar agora quando eu estiver pronta eu mostro como é que eu aí, como é que se eu tô rouca caso vocês estão eu estou rouca e mais enfim a minha voz já tá um pouco melhor tá bem pior já tá conseguindo já tô conseguindo terminar frases eu não tava conseguindo então é isso, eu vou, eu vou terminar de me arrumar. Agora vou ligar o ventilador para o meu cabelo secar. E é isso. Daqui a pouco eu volto para mostrar como é que está indo o processo de eu ficar pronto. Como sempre, falta sempre alguma coisa. Falta terminar minha maquiagem e tomar o café da manhã. Esse aqui é pão integral torrado com manteiga de amendoim de brigadeiro. Aí eu como pensando, um Nutella, Nutella, mas não tem gosto de Nutella. Vamos tirar um negocinho branco aqui ó. Só pra não sair Ah, tá. Tá. Hum. Olha a luz vermelha. Léo, Que ódio, pode... por que tá com flash? Léo, tá. Yes. Ah, <risos> <risos> tá aparecendo, tô aí, Hello. Olho. Tá gravando já? Tá. Que lindo. Que lindo. <risos> Vamos tocar para a distopia. Olha que linda essa luz, deixa essa luz, que é linda. <risos> A luz ficou ótima. Aí, ó. É só isso o vlog, é, é bonita. <risos> Ah, né? Só pipocou do nada. Assim. É, um... é, um... é um... Não batida não. É o refrão. Caramba, velho. Eu que imaginei que esse é meu ia é ficar assim. De novo. Novo. <risos> Sıras. o céu está congelado. Essa foi a primeira vez que eu gravei um clipe como violista e, enfim, como musicista no geral. A gente já foi convidada para tocar em outros eventos, né? E filmaram a gente, né, também nesse ano de 2021. E foi muito importante para mim para crescer como artista, para ter novas experiências. E mais por causa da minha câmera que a bateria não tá durando como antes. E a gente tinha que ficar prestando atenção no que a gente ia fazer, porque Gravação de clipe, quanto mais é, perfeito ficar os takes, mais rápido termina, mais rápido a gente vai pra casa. Então, acabou que eu tentei ficar mais focada ali no que, que eu tinha que fazer. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui com um agradecimento à Orquestra Vila Lobos por ter me proporcionado esse momento e também a Banda Distopia por ter convidado a gente pra tocar com eles. Foi incrível! E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!